ética é uma coisa até intuitiva. Né? A ética, na verdade, significa escrúpulo, honestidade, caráter, boas intenções, boa-fé. E havia um antigo jurista em Roma, um piano, que diz o seguinte, o ser humano ele tem que obedecer a três princípios fundamentais, que são princípios éticos. Primeiro, honeste vivere, em latim, significa viver honestamente. Neminem é, ledere, significa não lese outra pessoa, quer dizer, trata as pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado, uma tradução livre, não é? e dar a cada um o que lhe é devido, suo cuique e tribuere. Então o piano nessas três máximas, ele definia na verdade o que é ética, a ética é viver honestamente, não é? É, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, isso são os princípios fundamentais. E o Celso, que era um outro jurista romano, lá do século I da era cristã, ele dizia que o direito nada mais é do que é, a arte do bem e da equidade. Quer dizer, a arte de fazer o bem e de tratar todos da mesma forma. Se não, os gregos, por exemplo, eles têm... Um, uma palavra, que o grego antigo tinha, né? uma palavra é, que se escrevia da mesma maneira, que, é, vamos dizer, aportuguesando, nós grafaríamos como etos. Só que, quando eles falavam etos com um e aberto, eles queriam se referir a um comportamento ideal, de uma virtude. Já quando eles falavam etos, não é? eles queriam se referir exatamente à colocação em prática dessa virtude. Já os romanos eram muito mais pragmáticos, para eles é, mores que significa costumes, daí a palavra moral, né? significa a prática reiterada, repetida e que depois de tão boas que eram, poderiam ser consideradas é, como fonte de direito. Então o próprio a, o Código Civil Brasileiro, na sua introdução, na lei de introdução ao Código Civil, é, diz lá que quando o juiz tiver diante de si uma questão para a qual ele não tem uma lei específica não é, para julgar de acordo com essa lei, ele pode socorrer de outras fontes do direito, dentre elas os costumes, não é, a praxe. Então, é, não tem lá uma diferença assim, é, muito grande, tem uma diferença assim, muito sutil. É? Se a gente colocar ah, o etos como o ideal de uma virtude, não é, e o etos como a colocação em prática, então há uma certa diferença realmente. Não é? Bom, o saudoso professor Miguel Reale, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele tem uma tese que é dita por todos, não é? que, que cultua o direito, que é a chamada Teoria Tridimensional do Direito. Para ele, uma lei, por exemplo, ela tem três faces. Primeiro, ela é uma apreciação sobre um fato social relevante, não é? então acontece alguma coisa na sociedade e depois sobre esse fato se fazem juízos de valor, isso é, comportamento é importante, ele tem a ver com a vida, segurança, qualidade de vida, etc. Se a resposta for positiva, isso é o que a gente chama de valor ético da norma, isso é, esse comportamento deve ser disciplinado por lei, por quê? Porque ele é relevante para o todo social, então primeiro o fato social sobre o qual é feito o um juízo de valor, quer que diga a respeito, como eu disse, à vida, a saúde, a liberdade das pessoas e tal, e por fim o suporte fático, objetivo, que é a lei. A lei nada mais é do que, vamos dizer, a, a prática da, de todos esses princípios que eu falei, a norma escrita. Então eu vou dar um exemplo aqui bastante singelo que eu sempre dava para os meus alunos de teoria geral do estado, não é? que é ciência política. Então eu dizia, por exemplo, é, suponha que tenha alguém vendendo alimentos na rua, na feira livre, por exemplo, e é? eu dava o um exemplo de pastel. Isso tem a ver com a saúde das pessoas, o alimento tem a ver com a saúde das pessoas, a qualidade dos alimentos, não é? a gordura que é empregada para fritar o pastel, a higiene das pessoas que manipulam a massa do pastel, Será que isso não mereceria ser tutelado por uma lei? Não é que, alguns anos depois, a Prefeitura Municipal de São Paulo criou uma lei disciplinando como é que se deve vender pastel na feira? Então, veja, primeiro, fato social, fato de negócio, a venda do pastel na feira. Segundo, valor, saúde da população. Terceiro, uma norma. Então, tem a norma diz como é que tem que ser a própria vestimenta da pessoa que prepara o pastel, que ela tem que higienizar as mãos que a gordura não pode ser usada mais do que X vezes e assim por dentro. Então, é, a ética, na verdade, é o espírito da norma, é a alma da norma, é o, é o fato que inspira a própria norma. Tu então, é, esse fato merece ser disciplinado por lei? Essa é a resposta ética que vai dar. Sim, é um comportamento que merece ser tutelado. Nesse sentido, então, feita essas considerações, toda lei tem que ser ética. Quer dizer, tem que ter um valor não é? para preservar algum bem, muito mais do que a própria lei. Bem, na, na verdade, o nosso Código Geral de Ética, que foi assinado pelo governador do Estado é, em 2014, através do Decreto 60.428, ele não é uma novidade. Quer dizer, outros estados da federação já tinham seu seu Código de Ética, algumas empresas públicas também já têm Código de Ética no âmbito federal, no âmbito estadual, não é? então não era novidade, nós adotamos a mesma tática quando eu ajudei a fazer o Código de Defesa do Consumidor em 1988, isso é, nós aproveitamos a legislação de outros países que já tinham uma Lei de, de Defesa do Consumidor e foi muito a propósito porque, na verdade, é, o Código de Ética ele está ligado, vinculado a uma lei 10.294 de 99 assinada, sancionada pelo governador Mário Covas e que tratava da qualidade do serviço público prestado ao cidadão do estado de São Paulo. Isto é Serviço público diretamente prestado pelo Estado, como saúde, educação, segurança pública, transporte, ou através de empresas de, de empresas públicas. Concessionárias é outro problema, não é? Então, na verdade, eu diria que essa lei 10.294 é o Código de Defesa não do consumidor, porque o consumidor se refere a empresas, mas o Código de Defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo. Tanto diretamente através do Estado, pelas suas secretarias de Estado, como pelas empresas públicas do Estado de São Paulo. Bem, a comissão de ética, a qual eu pertenço, ela foi criada é, em 2011 lá, e na, o código de ética foi elaborado e através do decreto expedido pelo governador Alckmin em 2014 e ele é um código que então obedece a essa lei estadual da época do governador Covas, estabelecendo é, três preocupações fundamentais, trazendo três preocupações fundamentais. É, primeiro, a qualidade do serviço público, é, recomendações de como devem ser prestados serviço público pelos funcionários do Estado e os meios para reclamar se esses... É, serviços não são prestados corretamente. A lei, não é? E o Código de Ética, na verdade, ele vai é, estabelecer alguns parâmetros, como nós veremos depois, e alguns princípios que devem ser obedecidos por aqueles que prestam esse serviço público, não é? Então, é, o Código de Ética foi é, estabelecido pelo Decreto 60.428, de 2014, mas a nossa comissão, como eu disse, está é, ligada diretamente a essa Lei de Qualidade do Serviço Público. É, no que diz respeito a reclamações, é, merecem também é, citação aqui, não apenas a Comissão Geral de Ética, como também é, o Conselho de Transparência, não é? que é um outro órgão criado também pelo Decreto 57.500, é? e as ouvidorias, não é? então as ouvidorias de, de diversos órgãos públicos do Estado, foram estimuladas exatamente a recolher essas reclamações e sugestões de melhoria dos serviços públicos. Então, vê, tudo está, na verdade, ligado a essa qualidade, que o cidadão do Estado de São Paulo merece o respeito por parte do poder público, porque, na verdade, é ele, o povo, que paga o salário dos funcionários públicos e que, portanto, devem é, oferecer aos cidadãos serviços públicos de boa qualidade. Bem, em primeiro lugar, a Comissão Geral de Ética, ela não tem é, poder de punir eventuais distorções do comportamento dos funcionários, é? isso é, do, dos chamados, o código não chama de funcionário, chama de agentes da administração pública. Então, nós não temos é, o poder de punir, não é? quem pune são as corredorias, a corredoria geral do estado, enfim, aqueles órgãos que têm esse poder de punição. A nossa função, basicamente, é recomendar, por exemplo, aos diversos órgãos de administração superior, as secretarias de Estado, ao próprio governador e outras autoridades, que adotem certas medidas para corrigirem eventuais distorções ou atos até atentatórios à própria ordem jurídica, né? de corrupção, enfim, de, de algum comportamento que se desvia do bem, do bom comportamento, como eu disse, que é um comportamento ético de honestidade, boa prestação de serviço à população, etc, etc. Então, basicamente, o que a Comissão de Ética faz? Primeiro, ela atende aos próprios funcionários, aos próprios agentes de administração, quando eles têm alguma dúvida sobre se eles devem ou não devem agir dessa ou daquela forma. Como, aliás, nós já recebemos uma das... das é, consultas que nós recebemos, umas duas pelo menos, era a respeito, ó, escuta, eu posso ou não posso agir dessa forma? Eu devo ou não devo comparecer a certos convites, atender a certos convites de eventuais fornecedores é, do Estado? Não é? Ou então, eu devo ou não devo, o fulano que é meio parente, ainda que parente é, longínquo, ele pode ou não pode ser contratado, é, ainda que mediante concurso, etc. Tanto coisas que é, nós devemos, analisamos com todo cuidado e damos então é, essa consulta para o próprio funcionário, o agente da administração pública. Ou então pode ser é, representação, isto é, uma reclamação, de um cidadão, né, como já houve também, a respeito de algo que ele acha que está errado na administração pública. Então nós analisamos e dissemos, ah, realmente o senhor tem razão. E recomendamos tá, ao Ministério Público, que é um órgão é, público também do qual, ao qual eu pertenci durante mais de 30 anos, né, que são as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça, que me parecia que naquele caso era o caso do, do Ministério fazer alguma coisa. Tá, é, e também a, que fosse encaminhada à Assembleia Legislativa uma, uma proposta, um, enfim, uma, uma, uma recomendação. Tá? Então, na verdade, primeiro, consulta, nós vamos consulta aos próprios agentes da administração, nós ah, também é, atendemos a reclamações dos cidadãos tá? e fazemos recomendações é, no sentido de melhorar. Por exemplo, uma coisa que ficou fora do Código de Ética, que a gente se propõe a analisar com bastante cuidado para ver se, se cabe ou não cabe, se precisa de uma lei ou não precisa de uma lei, se o seu próprio governador poderá baixar um decreto para disciplinar, é a questão do lobby. Né? A questão do lobby: o lobby nada mais é do que o fato de um grupo de pressão, de um um grupo de, de interesse, de, de empresas ou de, de uma própria associação levar ao legislativo e ao executivo as suas pretensões que muitas vezes são legítimas. Né? Uma coisa é, é, é a corrupção, outra coisa é o, o lobby. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe até uma lei específica desde 1946 disciplinando quem pode fazer lobby, os lobistas têm que ser é, registrados tanto no congresso americano quanto no, no, nos órgãos do Poder Executivo, não é? É, tem que ter credencial, não é? tem que ter marcar uma audiência previamente, ou aquele que vai, se vai atender pode até recusar, não é? uma coisa que nós colocamos no código de ética, que não chega, quase chegando lá nessa questão do lobby, é a questão, por exemplo, que os agentes da administração pública, quando vão atender uma outra, uma pessoa de fora da administração, recomenda-se que esse funcionário, esse agente da administração, se faça acompanhar de um outro. É uma prática que eu sempre adotei, por exemplo, quando eu era procurador-geral de justiça do estado. Tá? Então, quando alguém de fora da instituição ia falar comigo, eu sempre pedia para alguém da área específica, por exemplo, se da área do meio ambiente, eu pedia para o promotor de justiça que era meu assessor me acompanhar, se era da área do consumidor, embora eu seja especialista na matéria, eu pedia para o colega me assessorar, enfim, sempre para ter alguém, para não ter dúvida da transparência e da boa intenção, tanto daquele que, que ia me procurar, como da minha boa intenção de bem atender, mas até certos limites que a gente não pode é, ultrapassar. Tá? Então, em basicamente, é isso que a Comissão de Ética faz, com base no seu Código de Ética, que, como eu disse, está é, em vigor desde 2014. O Código Geral de Ética, na verdade, ele traça alguns é, parâmetros, lineamentos e até conselhos, né? que não são novidade também, que já estão na Constituição Federal, que dizem ao funcionário, por exemplo, que ele deve agir com cortesia, com exação, isso é, deve cumprir exatamente o dever pelo qual ele foi contratado mediante concurso ou não, ou nomeado, não é? que ele deve tratar o público consumidor do serviço público bem, que ele deve motivar os atos restritivos é, quando o, consumi o consumidor cidadão é, é, requerer alguma coisa, se for para indeferir, por que ele indeferiu, enfim, agir com presteza, clareza, lianeza, isto é, educação é, a, com relação àquele que lhe paga o salário. É. É, em segundo lugar, também o código, ele recomenda ao funcionário que ele evite receber presentes, não é, de pessoas de fora da administração, é, que ele evite participar de alguns encontros ou eventos que não estejam lá muito de acordo com aquilo que ele próprio vai sentir que não é razoável que ele participe, que depois poderá comprometê-lo e a própria administração. Não é? E ele deve colocar os interesses públicos da administração acima dos seus interesses pessoais. Lembrando que também os agentes da administração pública devem manter na sua própria vida pessoal, como na vida funcional, internamente e para o público, um comportamento exemplar não é? de uma pessoa proba, isso é, honesta, de uma pessoa que está ali para cumprir o seu dever Lembrando que, na verdade, ele não está fazendo mais nada do que a sua obrigação, não é? que ele foi contratado pelo serviço público, quer por nomeação, quer por concurso, para prestar um bom serviço à população.